Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria, eu sou o Denis, o seu bibliotecário, e esse fundo vermelho aqui é o meu playmatch, tá? É, é, eu sei que pode parecer esquisito assim, esse vermelho pá, assim na cara, mas é o meu playmatch, eu gosto dele. É, bom, galera, é o seguinte, a gente tá aqui porque a gente tá retornando com os unboxings do canal. Eu não sei com que frequência isso vai acontecer. Uh, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter uma certa regularidade de unboxings aqui Porque a gente conseguiu um parceiro Eu vou falar mais sobre isso no final No finalzinho eu vou dar um recado muito especial para vocês Por isso fiquem até o final desse vídeo Mas eu tenho nas minhas mãos Uma box de Amon Cat A nossa coleção egípcia de Magic the Gathering Essa caixa... Me foi fornecida pelo pessoal da Storm TCG e eles sentaram se essa box para a gente poder mostrar para vocês o que, que sai dela. Né? Então a gente tem um agradecimento mais do que especial para o pessoal da Storm TCG. Eles estão patrocinando esse vídeo e os outros também que virão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso uh, um pouco adiante. Mas vamos lá, sem mais delongas, a gente não vai ficar demorando falando blá blá blá aqui. Porque vocês querem ver os cards, não é verdade? Então, ok. Vamos libertar a caixa de sua prisão plástica. Porque, como eu já falei em outro vídeo, plástico sufoca. No vídeo de hoje, aprendemos que plástico sufoca. É, o um He-Man. E olha essa coisa linda, esses boosters amarelados, dourados. E a caixa montadinha. aqui ah, que caramba! <risos> Ótimo, eu acabei quase estraguei o unboxing por causa do gravador que caiu. Eu vou deixar ele no meu bolso, meio tonto. Mas enfim, cá está a box de almoquete. Vamos começar abrindo essa maravilha. maravilha então nosso primeiro primeira em comum é Naga Vigilante nós temos nossa segunda em comum aqui Atirador Impiedoso Serafim dos Sóis um anjo 4x4 Indestrutível que me deu muita dor de cabeça no pré e Celebrante do Combate o pessoal, sim, tem gente que abre isso aqui e acha ruim mas não sei acho interessante a gente não vai ler as raras, a menos que elas sejam realmente extremamente relevantes e elas estejam uh, tendo alguma repercussão no geral, ok? Servo desobediente, assistente de oquetra, prova do conhecimento e novas perspectivas isso aqui parece que é interessante a gente lê é, seis manas por encantamento, quando novas perspectivas entrar no campo de batalha compre três cards enquanto se tiver sete ou mais cards em sua mão você pode pagar zero em vez de pagar custos de reciclagem é meio fraco se é situacional demais na minha opinião mas enfim falou o cara que apanhou no pré-release, mas... Passagem para a Maravilha. Hum, maravilha. É, exemplo, nossa, exemplo de força isso aqui. No pré, me salvou a pele em um jogo específico. Eu perdi depois. Mas, nossa, isso aqui é muito forte no limitado. É uma coisa de louco. Eu tô batendo no tripé, para variar, né? Ai, Denis. Agitar as areias. E lamassar o desfiladeiro. É sempre bem interessante abrir terrenos. Esses terrenos... Há quem especule que eles joguem até no Modern também. E pasmem gente falando que isso pode jogar no Burn. Lá no Late Game, isso pode ser uma coisa interessante. Sei lá. Algira Kenra, Kenra pela força fé renovada e falha no cumprimento acho que seria a pronúncia certa do nome disso aqui em português falha no cumprimento, falha é a primeira parte no caso essas cartas são aquelas cartas com aftermath com consequências você, uma metade você conjura da sua mão a outra metade você conjura do seu cemitério então a metade que você conjura da sua mão é falha devolva a mágica alvo para a mão do seu dono e cumprimento Escolha um nome de um card. Até seu próximo turno, seus oponentes não podem conjurar mágicas com o um nome escolhido. Pelo custo, não me parece nada mal. Parece até uma mágica que, pelo menos no T2, pode ver jogo. Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui, no limitado, pelo menos fez uma diferença gigante no meu deck meu deck tinha três cores mas valeu a pena por causa disso aqui tinha coisas como isso que eu não queria deixar de fora e acabei esplechando vermelho é, foi preto e, e verde e eu esplechei vermelho isso aqui é muito bacana resila, se pá até no pauper pode ver o jogo começar a terminar Visita dos Remédios Monumento de Oquetra e insulto à agressão, mais uma é, split card, né, de, de amonkete. Uh, essa aqui parece um efeito bem longo, mas eu vou ler mesmo assim. Nenhum dano pode ser prevenido, isso no é insulto, nenhum dano pode ser prevenido neste turno, se uma fonte que você controla causaria dano neste turno, em vez disso ela causa o dobro daquele, do, daquele dano. Oh. E agressão, consequência, você conjura o cemitério, a agressão causa dois pontos de dano à criatura alvo e dois pontos de dano ao jogador alvo. É meio, é interessante, mas não sei se vai chegar a ver jogo. Não sei nem se no T2 você vai acabar vendo o jogo. Mas enfim. Oh, isso aqui é interessante. Eu acho que pode ser um substituto para Side uh, no Pauper a gente tem muito Trickery e a gente tem uh, o custo de Overload que é 2 manas esse aqui pelo custo de 1 um mana, está certo que é por né, é instant, que não é Instant Speed, é Sorcery Speed, é Velocidade de Feitiço mas por 1 um mana você causa um ponto de dano a cada criatura que seus oponentes controlam isso é muito bacana para boardwife, para decks com criaturas pequenas como Goblins, Elfos Uh, em outros também, alguns decks que usam fadinhas de Lumum também acaba sendo uma coisa interessante, uma alternativa possível pro o Ninho de Campeão da Safra. Ah, nós temos uma folha nesse pacote, vou de ver. Eu, desculpa pelo jeito que eu falei, mas eu não resisto. É, serafim dos sóis e Boca para Alimentar. Três manas. Por um feitiço, cria uma ficha de criatura 3-3 do tipo hipopótamo. É realmente uma boca. Né? E alimentar, consequências, compre um card para cada criatura que você controla com poder igual ou superior a 3. Eu acho que o custo é muito alto para que ela faz. E uau, nós temos um cancelar foil. tá certo que um cancelar é uma anulação, que é uma anulação, né? um counter spell, mas aí, tá lindo esse foil. Olha só como brilha, tá dando pra ver aí? Olha só como brilha, que coisa mais bonita. Fervor consumidor, Brigão da Ilha Sanguinária, Capitã da Safra Honrada, e cortar em pedaços Cortar causa 4 pontos de dano à criatura alvo Pedaços, cada oponente perde x pontos de vida Simples direto Eu acho que é uma removal interessante o cortar Mas talvez não tanto Mas acho que, acho que é um card Que tem chance de conseguir Um lugar em algum deck por aí né? Enfim Ok, nós vamos para as nossas incomuns, Naga Vigilante, Naga, Naga, desculpa, é, eu não vou fazer isso com vocês não. É, Atirador Impiedoso, opa, opa, Crocodilo de Val, eu, eu li Crocodilo de Vral uma vez, Inrapatra, Vizir dos Venenos, Dois Manas por uma criatura lendária, Humano Clérigo. Eu achava até que era Naga quando eu tinha visto Cintilância, mas não, é Humano, Toda vez que... Bom, é o 2-2, né? Toda vez que a Patra, Vizir dos Venenos, causa dano de combate a um jogador, você pode colocar o um marcador menos ou menos uma criatura alvo. Toda vez que você colocar um ou mais marcadores menos ou menos 1 em uma criatura, cria uma ficha de criatura verde 1 barra 1 do tipo cobra com toque mortífero. Ok, parece bom. E aqui temos a nossa primeira lenda de full art da caixa. Nossa, demorou pra sair, mas veio. Prova da força, pega ossos Expor o coração E temete! Vizir de Nactamon Dois manos Para uma criatura 2 2 Humano clérigo No início do combate Em seu turno a ficha de criatura Algo que você controla recebe mais um mais um Até o final do turno e não pode ser bloqueada Neste turno E tem um balsamar Esse aqui o Mark Rosewater revelou que é inspirado no Tutankhamon Aquele uh... naquele A faraó né aquele faraó é super famoso eu não sei nada de história então isso aqui tiro gente, parece ser um removal interessante principalmente para o T2 uh, para sair de bode naturalmente porque é para criaturas com voar e tem algumas coisas com voar que estão uh, ameaçando bastante uh, veículos mais especificamente então você colocar 3 macriadores menos 3, menos 3, murchar uma criatura em 3 é super bom e tem reciclar. Ou seja, isso aqui não fica tipo parado na sua mão nunca. Prova da ambição. Prova da solidariedade. Clamar posse. E sóis escaldantes. É a nossa Anger of the Gods, algumas das pessoas dizem piorada, né? Mas enfim... Uh, a sua escada, causa 3 pontos de dano a cada criatura. E reciclar 3. Por três manos você tira isso da sua mão. Compre um card. Começar a terminar. Vizinho dos remédios, parecendo muito um outro busque que a gente já abriu. Demolidor da safra hum, e arvoredo resguardado, outro terreninho que recicla. Muito bem, isso aqui já sabemos mais ou menos o que faz, não precisamos falar muita coisa. Passagem para a Maravilha, exemplo de força, que baita card, Monumento de Oquetra e Errante Medonho. Humana mana por um zumbi chacal, Errante Medonho entra no campo virado. Por três manas você devolve o Errante Medonho do seu cemitério para o campo de batalha. Ative esta habilidade somente em um momento em que poderia conjurar um feitiço e somente se tiver um card ou menos na mão. Meu Deus do céu, isso é muito ruim. Uma ilha, Full Estou mais empolgado com os terrenos Full do que com essa rara. Desculpe. Mas enfim, é isso. É o suficiente para nossa primeira parte. Nós temos ainda 24 boosters para abrir. Espero que vocês tenham gostado do unboxing até aqui. E lembre-se, esse unboxing foi uh, trazido até nós pelo, pela generosidade do pessoal da Storm TCG, a loja deles é bem bacana e eu preciso dar um recado muito rápido para vocês. Uh, o pessoal da Storm está fazendo uma parceria comigo, eles estão disponibilizando um cupom de desconto uh, na loja deles. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem a loja dele e com o cupom Alexandria, você digitando o cupom código promocional Alexandria, vocês ganham 5% de desconto em qualquer compra da loja, ok? Então, Alexandria. No site, no, na loja da Storm TCG e vocês ganham desconto bem bacaninha nos preços deles que já são, já são legais. Mesmo que você não vá uh, uh, comprar nada agora, dá uma olhada no site deles, dá essa força para eles e dá essa força para o canal também, ok? E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Denis, o seu bibliotecário. E ao sair, uh, cuidado com o errante medonho, apesar de ele não parecer tão perigoso assim. Até mais!